E aí pessoal, Wordap 0 na área, beleza? Galera, seguinte, mano, hoje eu vou estar tá ensinando como baixar e desfrutar do 9mm Mano, quem não conhece esse jogo, é o melhor, um dos melhores jogos que a Gameloft já fez, tá? Ele foi lançado em 2012 e por algum motivo não tem mais na Play Store, mano, e na Google Play mas ainda existem métodos cabíveis para baixá-lo e eu vou estar tá ensinando vocês Bom, o jogo ele tem um pequeno defeito que eu vou exemplificar aqui Que se você abre ele, ele fica numa tela rosa, galera, uma tela rosa, entendeu? Cujo qual não dá para jogar, fica bem feio mesmo, eu vou estar tá mostrando aqui, ó só para exemplificar, aí como você pode ver, tem tá uma tela rosa, o jogo está rodando e tal, mas está com a tela rosa. Eu vou ensinar também a tirar essa tela rosa. Bom, primeiro, o que você precisará fazer? Tem os links da descrição do vídeo, você vai baixar o APK mais a data que está é, hospedado no Mega. Ou seja, você pode tanto baixar pelo browser, quanto baixar o aplicativo do Mega e fazer o download. Feito isso, galera, você vai estar com ele aqui na pasta Downloads, provavelmente, se você baixar direto do seu dispositivo. E você vai descompactar ele. Eu, no caso, estou usando o E-File Explorer, você pode usar do seu gosto. Você vem aqui, extrair para e só dá um OK. No meu caso, eu já extraí aqui, tá, galera? Então, ele extraído o que você fará primeiro. Você vai pegar o APK aqui e vai instalar direto, no caso eu já instalei, você vai instalar o APK e aqui também vai ter um outro arquivo, tá? Cujo qual eu já utilizei, que é a, uma outra pasta, você vai pegar essa pasta que tá aqui junto do APK, o APK você vai instalar e a pasta você vai recortar, no caso foi o que eu fiz, você pode copiar, mas aí você vai estar tá, é, gerando duplicidade, aí o jogo também não é tão leve, né, ele tem aproximadamente 1 giga, então você virar aqui início, na pasta Android data e vai colá-lo aqui, que é exatamente este daqui ó, este arquivo, esta pasta estava lá, eu recortei e colei aqui, você colou aqui Instalou o aplicativo, agora você pode abrir o APK, pode abrir o aplicativo e provavelmente ele vai começar a baixar uns dados adicionais, porque o ABB aí, que, né, que é esse, esse data aí, ele vai estar tá com uns 500 MB, e aí ele vai pedir para baixar mais ou menos uns 500 coisa rápida, você deixa baixando, tá? E aí ele vai poder iniciar, mas ele vai ficar nessa tela rosa, agora eu vou ensinar... Como você resolver essa tela rosa, tá, galera? Você vai baixar um aplicativo chamado GL Tools. Eu vou deixar ele no link da descrição para você baixar. Então, você vai entrar através dele aqui e vai localizar o jogo, que é o 9mm aqui, ó. Então, você selecionou 9mm, você vai vir nessa opção aqui, ó. Enable Cust Custom Set for Fortes App. Selecionar que você está habilitando... É, a customização para este aplicativo no caso aqui é, vou deixar selecionado tá E aí você vai vir aqui ó é, selecionar também Force 16 bits ring aqui e tal você vai deixar ele selecionado tá é, você vai é, selecionar também esse Optimize aqui tá deixar ele selecionado também você vai deixar ele selecionado assim como os demais e aqui, o que você fará? Você vai é, colocar aqui, ó, use fake GPU Info, você vai selecionar ele também, e use fake CPU Info, você vai selecionar ambos. Ambos selecionado o que você fará? Aqui na tela ele tá invertendo, tá, galera? Mas aqui, estranhamente, ele tá ticado, tá? <risos> não tá aparecendo, aí tá aparecendo como se não tivesse. No aplicativo eu tô observando aqui. Aí agora apareceu. É, eu tô fazendo espelhamento no, no PC. Então, beleza. Agora você vai selecionar aqui ó. Use a template e vai selecionar esse daqui ó. O Mali T604. Selecionou esse daí já pode sair aqui do aplicativo. Agora sim, quando você abrir 9 milímetros. Ele vai estar sem a tela rosa No meu, essas configurações foram compatíveis Se no seu não ficar compatível Aí você pode estar tá fazendo algumas alternâncias aí de configuração Até chegar no panorama ideal para você Você pode ver que não tem mais a tela rosa, galera Não tem mais a tela rosa O jogo ele está em português E aí você pode iniciar a partida Esse jogo é uma delícia E eu vou fazer live no canal Então se você quer ver, não Perca se inscrevendo, ativando o sininho, tá? Se você gostou desse tutorial aí, se esse tutorial foi útil pra você Mano, deixa o gostei aí pra pulverizar, chegar ao máximo de pessoas possível Porque esse jogo eu já joguei, já zerei, entendeu? E eu vou fazer questão de jogá-lo novamente porque ele é muito bom mesmo, galera É um jogo muito bom, um jogo excelente, não sei porque a Gameloft... É, resolveu se desfazer dele Galera, mais é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto, valeu, falou, eu fui Piu